Olá, bom dia, nós estamos aqui na Sofair, viemos fazer uma visita, uma entrevista, eu sou Maria Aparecida Miranda, jornalista do canal Construção civil, fatos e mitos. Nós viemos para conversar com o engenheiro civil Nilson de Mari, que é também diretor da empresa. Nós sabemos, Nilson, que a oferta tem 34 anos de mercado, que é uma loja grande, bem postada, bonita. Explica para gente o que, que o executor de obras, o engenheiro, quem está ampliando, o mestre de obras, enfim, as pessoas que estão lidando com construção civil podem encontrar aqui na Sofair. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Ótimo. E a Sofair, ela nesse, nesse tempo todo, ela aprendeu que é, o relacionamento com o cliente é a coisa mais importante que nós temos. Sim. O que nos traz até aqui hoje é realmente essa questão de apresentar uma solução para os nossos clientes que estão necessitando de... Dessas soluções para suas obras. Agora nós fizemos uma parceria com a Cherry Williams. Sherwin Williams é uma tinta Sherry Williams, uma marca respeitadíssima no mundo, de origem americana, com 150 anos. Nos quais nós estamos é, fazendo essa, essa parceria para um desenvolvimento da tinta na nossa região. Perfeito, gente. Foi exatamente essa, por essa novidade, por essa importância da tinta, é que nós viemos aqui saber mais sobre tinta e sobre a Cher Williams. A tinta, ela tem a a função de impermeabilizar a parte externa Perfeito. Para que isso não gere filtrações, uhum. não gere é, fungos, né? Uhum. E deteriore o material do revestimento com um pouco mais de facilidade. Então Sim. ela tem a, a primordial função de proteção. Então essa, isso foi acontecendo ao longo do tempo. Os problemas foram existindo e Sim. as soluções foram sendo apresentadas. Perfeito. Existe uma, uma situação Sim. em que os palpitas, os, os ou donos de obras, consultoras, é, tem que atentar. Ah. É o seguinte, do 100% do orçamento para pintura, Sim. um terço é mão de obra, ali, desculpa, Sim. um terço é material e Sim. dois terços são mão de obra. Se você escolhe um material que dure bastante, que tenha resistência, que é aplicado Sim. de acordo, aquela parte da, dos dois terços da mão de obra vai ser valorizada, porque você vai claro, precisar, claro. necessitar repintar com muito mais tempo. Entendi. Então, existe uma economia em geral, aí que não é perceptível. Entendi. Me diz uma coisa: em geral, tem uma curiosidade também que alguns poderão ter. Em geral, de quanto em quanto tempo uhum. um imóvel, um prédio, por exemplo, um recadinho para o síndico? De quanto em quanto tempo uma, um, um prédio precisa uhum. ser pintado? É, é recomendável, eu diria. É. A tem uma tem um estudo. Sim. E tem, ela tem uma. é assim, uma garantia, entre aspas. Tá. tá que tá. Não, não pode se dar garantia, porque tem muitas coisas diferentes. diferenciais, envolvidas. pode acontecer outras. Exatamente. Outras situações. Então é que ela fala que cinco anos a tinta uhum. começa a perder a impermeabilidade dela. Entendi, entendi. Mas visualmente ela está bonita, ela, se eu olhar você fala não, não preciso pintar sim, isso. Sim, então, sim. Então com cinco anos você começa a ter já algum problema de estresse de da tinta, de fadiga da tinta, da, das moléculas. Então ela orienta que cinco anos, que seis cinco anos, anos você seis... deva ah. Fazer um laudo, ver como é que está, pra certo. ver se precisa pintar. Ah. Se você de, pintar com 5 anos, você vai ter uma, vamos dizer, uma aplicação muito menor de, de qualquer tipo de líquido preparador, Entendi. ou de correções. Você economiza de uma outra de uma maneira, maneira, mantendo Mantendo, exatamente. Entendi. Se você deixar a, o visual te falar que você tem que pintar, ah. já aconteceu muita coisa. Em daí vira 7, vira 8 anos. Ah. É. Ah. Ah. O tempo aí muito... Ah alongado, uhum. né, vai fazer você ter uma maior porosidade, vai gastar mais tinta e, né, e podendo ter problemas de filtração aí muito maiores. Né? Então esse é um fato uma orientação que, importante. que nós temos que ter uhum. nas né, no, no, casas, então, principalmente externo. Interno Sim. já é outro, outra consideração, certo. mas onde tem chuva e sol tem que se ver essa questão da, da, da, da função da tinta de proteção de improvisação estar ainda ocorrendo. Então não é só visual. Perfeito. E se você tiver uma tinta boa, ela ah. vai aguentar esses cinco anos tranquilamente. E se não, com 2, 3 anos, você visualmente você não percebe. Ah. Está, a tinta está bonita, está dando. Mas ela está protegendo? Por isso que valorizar o material, um material de qualidade para que você tenha esse tempo estendido Entendi. é uma economia muito grande dos dois terços da mão de obra. Gente, nós estamos agora com o engenheiro Gustavo Campanini, que é o responsável pelo setor de tintas da Sofair. Gustavo, é, eu sei que aqui é uma loja, uma mi, mi, eu diria uma mini loja da sherwin Williams, explica para quem está nos assistindo qual a Sim. importância e o objetivo de se ter, de se implantar uma loja dentro da sua oferta? Exemplo. Uhum. A loja da Sherwin-Williams aqui dentro nada mais é do que uma loja de tintas, só que ela é focada em produtos da Sherwin-Williams. Então é uma, é, uma, é uma loja especializada em produtos Sherwin-Williams. Então o objetivo é atender os pintores, é, atender os arquitetos, engenheiros pessoas que estão construindo, é, todos aqueles que necessitam da linha imobiliária, das tintas da linha imobiliária, para uma, uma pintura, uma repintura. E temos toda a parte de complementos também, massa corrida, massa acrílica, fundo preparadores, Perfeito. Toda, Perfeito. todo esse segmento imobiliário. Perfeito. A gente tem algumas evoluções de material, onde a indústria vai se aperfeiçoando Sim. e criando materiais para melhorar o desempenho dela na, em cada situação. Sim. Então o objetivo, na verdade, é esse. Perfeito. Hoje, dentro da área imobiliária, quantos produtos você diria que a Sherwin tem? Dentro da... Na Isso. verdade, a gente separa, assim, por ramos de segmento, né? Certo. Hoje, a gente, ramo de pintura, a gente tem o um segmento imobiliário, Sim. industrial e automotivo. Perfeito. No nosso caso, seria a pintura imobiliária. Isso. É o que a Isso. gente atende. Por exemplo, assim, ó, numa situação comum de casa, de residência, tintas antimofo funcionam? Funcionam. Na funcionam. verdade, assim, tem muita gente que precisa de uma certa orientação porque não, ela funciona da seguinte maneira, ela, não é que ela mata o mofo, Sim. ela previne a proliferação do mofo, ah, mas se você, por exemplo, possui já uma parede que possui um, um, um bolor, um mofo na parede ali, o correto é você, a, a aplicação da água sanitária, onde ela vai matar todo o mofo, você fazer a preparação com o lixamento para depois receber a tinta anti-mofo. Então, se você pintar por cima do mofo, vai esconder o mofo. Só que dali a alguns meses ela, o mofo vai continuar crescendo e ele vai sair para fora da tinta. Então por isso o correto é acabar com o mofo que tem ali e aí você fazer a preparação. É essa orientação daqui. o consumidor consegue ter daqui com vocês? Com certeza. Consegue. Aqui nós fazemos toda a gente entende qual é a real necessidade do cliente, qual que é a, a o ponto crítico que ele Sim. tem na obra para indicar o melhor produto que ele vai ter o melhor desempenho. Diz uma coisa e numa repintura predial por exemplo, como é que as coisas funcionam? Às vezes o síndico vem aqui, às vezes nem tem ainda um profissional, como é que funciona isso? Numa, numa repintura predial hum. a gente tem alguns, alguns pontos eh, extras que a gente oferece que seria um deles é o laudo técnico, Sim. então às vezes você pega situações onde o prédio possui diversos mapeamentos, trincas, fissuras é, ou até mesmo infiltrações, o que acontece? É, você precisa sanar esses problemas da, da maneira correta, senão você daqui a algum tempo você já vai estar tendo esse problema de novo então o laudo técnico ele orienta quem vai fazer a pintura, o próprio síndico do condomínio, quem está ali na comissão como deve ser esse processo. Então, é, vocês por exemplo, vão, Vocês vão à obra? Nós vamos até a obra, Sim. vamos com, com um, um supervisor técnico de Perfeito. produtos e ele vai indicar qual que é a maneira que você vai tratar essas, esses problemas que você tem, quais produtos você deve usar. Hum, então, hum. essa é a questão. Outro ponto é, às vezes existem pessoas que querem Trocar de, de, de cor do prédio, Sim. mas ficam com aquele medo. Sim. Porque não Imagina. sabe se a, se a cor vai ficar boa, se Aham. não vai, depois de pintado. Ah, grande a ideia. Gente, é. Então a gente tem a nossa nossa área de arquitetura, né, se, uh, nosso departamento de arquitetura, onde a gente desenvolve projetos de cor para o prédio... Na, na ah, você faz uma, produção, simulação, uma, coisa uma simulação? Uma simulação. Ah, a gente vai em frente gente, ao prédio, bacana. tira uma foto do prédio, envia para o setor de arquitetura, o setor de arquitetura elabora um projeto nas cores que você escolhe. Então esse é um, é um ponto que ajuda também na, na definição de cores. Gente, nós estamos terminando aqui, estamos nos despedindo do Nilson, fizemos uma entrevista interessante, espero que vocês tenham gostado, quero convidá-los a acompanhar sempre o canal Construção Civil Fatos e Mitos, hoje nós tiramos alguns mitos e mostramos um fato principalmente o fato tintas. Então acho que isso é muito importante. Se você gostou do conteúdo, dê um like aqui embaixo, é, receba daí no sininho as nossas notificações, nossas próximas entrevistas, próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. Você sabe quanto é importante nós termos várias pessoas inscritas. Então nos acompanhe. Tenho certeza que nós vamos ser úteis, nós o canal e nós com os nossos parceiros. Muito obrigada. Obrigada, Nilson. Foi um prazer. Até, gente. Até a próxima.